Tan, tam, No carnaval, a chuva não cai, não cai do céu. A gente joga confete e cai chuva de papel no carnaval. Chuva Não cai, não cai no céu A gente joga confete E cai chuva de papel Com minha fantasia de nuvem Meu saquinho de confete Fui dançar no salão Apareceu outra nuvem carregada E a gente deu um encontrão E saiu raio, saiu trovão Saiu de tudo daquele encontrão e sai o raio, sai o trovão Saiu de tudo, daquele encontrão E a gente foi chovendo junto De mão dada, dando volta no salão E a gente foi chovendo junto De mão dada, dando volta no salão Não cai, não cai do céu A gente joga confete E cai chuva de papel No carnaval a chuva Não cai, não cai do céu A gente joga confete E cai chuva de papel Com minha fantasia de nuvem Meu saquinho de confete Fui dançar no salão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 que a gente foi chovendo junto de mão tá, dada, dando volta no salão. <migranos>